Depois de quase um mês de férias, o Otário Investe tá de volta. E o melhor de tudo, com notícias boas. Bom, pelo menos pra Bolsa Brasileira, né? que voltou a bater novo recorde nessa segunda-feira com alta de 0,32% aos 118.861 pontos. Com O mercado ainda na expectativa de novos cortes na taxa selic, risco o país abaixo dos 100 pontos, o que pode ajudar a colocar o Brasil de volta aos trilhos rumo ao grau de investimento e com a recuperação da economia que, apesar de lenta, continua caminhando. Lá fora. As bolsas nos Estados Unidos ficaram fechadas devido ao feriado de Martin Luther King, mas é bom lembrar que o índice SP500 da última sexta-feira também fechou na sua máxima histórica, o que em contrapartida, tá levando muita gente a começar a apostar que poderemos ter uma grande queda lá fora em breve, então é bom ficar atento aos stops ou então começar a montar uma posição para evitar grandes surpresas negativas, aliás você pode fazer isso vendendo microcontratos de SP500, que estão disponíveis na própria bolsa brasileira. Para amanhã, as atenções estarão voltadas para as falas do ministro Paulo Guedes em Davos, que poderá dar bons sinais para onde vai o dólar e também sobre a possível volta da maldita CPMF, que esse arrombado está doido para recriar. Além disso, é bom ficar de olho também na segunda prévia do IGPM de janeiro